Olá pessoal, seja muito bem vindos ao nosso canal. Hoje, trazemos uma ótima notícia sobre o grande comunicador Silvio Santos. Mas antes, se inscreva-se no canal e deixe seu like e vamos para a notícia. O grande apresentador Silvio Santos, de acordo com as informações do jornalista Flávio Rico, como todo mundo sabe, desde o início da pandemia, Silvio Santos estava afastado do SBT. Porém, pessoal, agora vacinado com as duas doses, Silvio Santos já se sente mais preparado para retomar o SBT. Ele, inclusive, teria marcado o retorno às gravações do seu programa para a próxima quinta-feira, dia 8. Isso mesmo, no próximo domingo, caso ele não mude de ideia... Já poderemos ver o programa Silvio Santos inédito. E você, está sentindo falta do programa inédito de Silvio Santos? Deixe seus comentários.